Salve, queridos amigos, bem-vindos à taverna. Vamos para mais um episódio aí de The Walking Dead. Agora nós vamos lá no Anderson falar com ele para começar a outra missão, beleza? Agora aqui, gente. Pegar a missão com ele aqui, ó. O Anderson. Inferno, águas profundas. A família roubou o nosso de água. as recompensas. Já está até... Está até levando susto, gente. Estou de modificação Pior que os errantes, precisamos nos defender da família Que está uma fera desde que atacamos a base deles Ok Vamos lá gente, pior que os errantes aqui ó, Precisamos nos defender da família Bora começar Agora que recuperamos o purificador Família, Decidimos nos fazer uma visita Bora começar pessoal Crews survived Georgetown found out where the family was holed up and got the purifier back It Gave the family a little payback along the way still That was only one of their outposts Seems the family is bigger than we thought Which means they'll be coming for us them and their leader We haven't seen yet Pô, é deu um filho de é uma merda. Quando eles vêm, nós precisamos estar prontos. Walkers. Eles é a história. As famílias decidiram nos watch yourselves the family's smarter than a mess of walkers hammering our front gate bora colocar o i'm laying fuck for... get to the camp interior they found a way in Puta merda, Então com um caminho nada a ver, velho. Tá lá embaixo, velho. Good job, Cadê os caras, velho? Flashbang! Puta! Puta, joguei a arma bem. Ah, gente. Caramba. Nossa, gente. Vai é vazar, vai é vazar. A família está através das Ah! Caramba, gente! Sozinho tá foda! Olha lá! Caramba, gente! É possível? É meu filho. Get to the gates, they're attacking. Stop our stuff. Watch out. Family coming through the gates. Caramba, gente. Nossa. He won't be still in again. Caralho, velho. Cadê o cara aqui, velho? É isso, gente, mas como é que não deixa roubar? Caralho, gente. vou morrer. Vou morrer. Cover. sharp. They're coming through the gates. Carrega logo, doido! Ai meu filho! Caramba, os cara tá tudo contra canto, velho Já era, gente! Ah, não morre? Tem uns caras ali, velho. Morre, porra. Hang on. Reloading. A perninha dele. Isso reloading laza. Catar um bato no escudo ali, oi. Isso. Ah, é um amigo. Ai, dá volta nele. é o cara lá em cima. They're attacking. Cadê, pessoal? Seu amigo. Hurry. Family's making off with our supplies. They found a way through the camp interior. Do campo. Vou pegar a bazuca de mão é a Nossa, gente, vou morrer. Cura, é Cura. espera até cair meu filho. Né? Ai ah, meu filho, pode matar meu amigo aí Morri Morri, velho O cara ficou para pros lados, velho Caramba, gente é de sacanagem, velho meus amigos, não foi dessa vez novamente, tá bem difícil o jogo, assim, de certa forma, pessoal, achei até meio decepcionante hoje, tá, não gostei, achei sem graça a missão, muita bagunça, muita gente para dois caboclo. é a questão das armadilhas é muito fraca, mas beleza, vamos lá, da próxima vez a gente tenta novamente. Não esqueçam daquele like, o que, que vocês estão achando desse jogo, e vamos pra frente, pessoal, um beijão. Tchau, tchau.